15 okay. ah, O beat é do um... Jay-Z, então eu sei. Você vai perder pra mim, ok? Entende que eu concreto, tudo é que você é um inseto. O seu filho é um secreto é sempre o um papo reto. O bagulho é foda no microfone. Os caretes são Triana Lina e Simone, mas você não conhece. Você só conhece as porcaria igual a Simaria. É isso que eu tenho que falar, Simone e Simaria. Mas esse cara o talento nunca aparecia Cê sabe, na batalha cê desmerecia Mas não adianta, cê nunca se entecia. Nossa senhora, tem resposta do outro lado O na voz, o grande fã da Cimaria Vai, DJ! <risos> ai, ai, Silva <risos> se o que você fala tu pode cê vai amarelar porque eu é manjo de blues e você não sabe, eu falo mesmo Como que é Esse daí é o gênero E você fica falando muita coisa Só a vera, agora você vai ver Que a vida é verdadeira Porque sinceramente eu vou perder Ok, você falou isso E você falou que eu sei Só que sinceramente, você não falha no combate Eu falo ok Pra ganhar, você dá restart Porque sinceramente, aqui sem é Você curte restart Seu verso não é colorido, só que sinceramente Sinceramente, aqui você mete louco, você foi ah, atrás do Arcune só porque só gosta de ouro aí vocês ouviram, Não, vocês vai, sabem aí, como mano. é que funciona, pela ordem, barulho para Gu oh! Barulho para oh! 1 a 0, Oi, os mano. jurados Não. votam em 3, 2, 1 <risos> Você sabe rimar, rapaz. 3x0, Gu. Chega aqui. Segundo round, de DJ, daquele jeito, ah, solta. Você rimar? Vai Chega, vai rimar. Ah, ah. Olha, é da hora. Então se liga aí que eu falo agora, você é na moral. Eu já falei do Puma Vermelho, você lembra do The Guest House? Você manja meu fucker Charlie de DJ no wicker Charlie de DJ wicker no foreigner Você manjou dessa daqui? Sinceramente eu falo bagulho agora só pra enumeragir Porque você fica falando vários bagulho aí meu bom Só que duas punches que eu mando é muito melhor do que o seu som Você fala muita merda e aí ô oh, sangue bom? Sei que ser vaidoso e deu a vitória pro Jornal só que sinceramente, eu sou a peste Dá pra ele mesmo, porque você não merece Só que você é o MC que eu tenho que Falar pra você que você é bom no filho. E eu, eu gosto de você, quero que você vá muito longe Mas só umas verdades que nunca se esconde Porque tem coisa que tem que ser vida, Tem coisa que tem que ser ouvida. Isso aqui não é simpatia, caralho! Então se liga aí, moleque. Eu tô elogiando, mano. O rap do cara que ele salva a vida com o bagulho, mano. Ele fez um rap que, mano, o bagulho deixou muito comigo. Então, moleque, orgulho de Piracicaba. Vai ter resposta, hein? Deu uns tapinha, depois fez Isso. um carinho, soprou. Então vai que vai. Trinta segundos de resposta para Agu. Sem massage. Sem massage. Sem massage. É. Mas eu vou ter que atacar, mano. Foi mal mesmo, tá ligado? <risos> <risos> ah. Yeah. Ah. Gay, gay, gay, gay, Olha o inglês desse cara. Chapada tá de Pose parece o Joel Santana falando Red and Shooters. <risos> <risos> Agora te prepara essas pedras e o Tad porque show me, cara. É isso que cê tem que entender aqui, bumbum. Cê sabe eu vou firmar o norte até a sul Pra ganhar desse cara aqui, eu tô suzu, falou de Nina Simone, de matifico, fico aqui, É isso que cê tem que entender, mas vamos partir pra amizade. Me manda aqui nessa sinceridade, manda um break dance, então pense, cê sabe nessa vida. T3, parceiro verdadeiro, todo mundo é igual Antes da hora, sua atitude, mano, sensacional, você é foda, cara É isso Você vê que o rap salva que o mano tava com o joelho todo <risos> fodre E agora tá até dançando. Vale, vale. Rap salva. O DJ pediu serinho, o selinho. O DJ pediu serinho. o, o selinho? Não, lá. DJ, vai ficar babro. O bagulho é louco. O bagulho é louco. Posso ir agora? Lá fora, só. Depois, depois, depois. Depois agora. Ah, tá ferrugem pra ele. Aí! Pela ordem vocês ouviram, vocês sabem como é que funciona. Barulho para Killian! Bonito. Barulho para Gu! Por vocês, 1 um a 0, Gu, jurados votam em 3, 2, 1. Um terceiro, você é terceiro ou está apontando para o Gu? Terceiro? Só de raiva. só de raiva. Sabe. Eu quero ver quem é o primeiro. Quem vai? Então é isso, família hey, hey. terceira e decisivo. Round 1 na voz. DJ, pode soltar. Hey. Vai, que hey. Vai. Hey. vai que vai. Hey. Hey. Vai que vai. DJ, hey. vai, vai. Hey. vai que vai. Você demora, oh. tio. Oh. E vai mais Vai matar aqui sem sente Você vai morrer igual o cara Que canta naquele beat Mas eu nem preciso entrar nessa referência Entendo respeito o seu momento Nessa presença É foda rimar quando você está zoado É foda mano, eu já vi que Isso foi revisado Mas Disciplina e eu morro igual X, é firmeza, meu camarada. Mas antes eu te deixo sete, entendeu? Aí você vai pra longe. Eu posso morrer e doar tudo pro uma ONG, entendeu? Que eu não falo e não é de có. Quem fica olhando e vendo risada, vem aqui e faz melhor. Porque sinceramente, aí eu aliado. O um puto que me banhou tá desafiado. Tá desafiado, pode falar. Essa pita é sua Os caras. Chegar aqui e comer. Fala risada, mas tem um desafiante É, tem desafiante E os que só fala Só que sinceramente a só boca que cala Porque sinceramente Aí moleque, não fica santão Se o cara manda mal hoje, aplaude comemora Vamos dar bem amanhã É nessa ideia aí é que, eu que, que, que eu tô mostrando. falando Cê sabe eu nessa tinta, chega, me chega me comemorando Entende que mano. isso tá na minha memória Não é uma fase ruim, meu chapa Que apaga o resto da história Sinceramente Posso até falar que eu tô com dor de garganta e dor no maxilar Só que sinceramente o Freud vai me lembrar A dor é maior que a fome ainda posso mastigar É isso família. essa foi a batalha central do mês de agosto, certo? Vocês ouviram pela ordem, barulho para Gu! Barulho para Kinect! Por vocês, um a 0, Gu jurados em três 2 1 um. 3 a 0. Gugu é o grande campeão! Corta o barulho, Fabiano! Freestyle do campeão, Gugu! DJ, solta aquela, solta aquela! Seu Grêmio Triga, parceiro! Vocês só vão contar. Cadê o freestyle do campeão? Terceiro, pra acabar foi por style, foi por style, isso não foi nada. O pediu um salve. É, um salve. <risos> então você tá <são> salvado. <risos> <risos> então nunca bate a nave. <risos> e mano, perante meus aliados, tá você também quer um salve. Um salve pra todo mundo. Sabe nessa fita e mano no conjunto. É mal respeito por esse moleque aqui que é Zika e com certeza. Com certeza vai lá no regional é, Eles acham que eu não ataquei fiquei de migué Só que isso eu não é freestyle eu posso fazer o que eu quiser Entendeu? qualquer é minha improvisação? Posso falar de sentimento, eu tenho liberdade de expressão Então sinceramente aguardo o um próximo episódio Eu posso mostrar que com amor eu venço o ódio E é isso que eu faço Eu vou seguindo, mandando o meu improviso. Porque isso daqui é algo que tem que ser dito E eu tenho orgulho de E na moral, isso é a batalha central A humildade é essente, o respeito é fundamental E na moral, isso é a batalha central E na moral, isso é a batalha central A humildade é essente, o respeito é fundamental